Diz que é um FMT de 380mm. Isto é mais um frame, mais pezinhos daqueles que eu pessoalmente não gosto. Já para aí, uma coleção de borrachinhas. Traz para aqui parafusos e extensores, que é uma coisa doida. Isto é assim mesmo muito pesado. Só de parafusos, isto pesa 81 gramas. Ora, isto traz muitos parafusos e extensores de várias alturas. Uma particularidade que este frame tem é vir com estes parafusos grandes, já ali com cola de rosca, com aquela massa de rosca que é para depois não desapertar em voo, É uma coisa positiva. Aqui é onde vem o pleito superior, inferior e braço. A montagem. Depois deste enorme manual é para isto para o lado. A caixa não tem mais nada. Ora, agora vamos ver os braços. Ora, estão aqui os braços, o pleito inferior, o pleito superior. Depois os outros pleitos que vão ficar mais acima, por causa da controladora e de outros componentes. E isto tudo é um frame de 380mm. Eu já estou a ficar com muitos frames aqui em casa. Qualquer dia sou posto na rua. Este frame comprei-o para substituir o frame do F450, que era para testes. Quando as encomendas nunca mais chegavam e eu queria começar a fazer os testes só que entretanto já chegou o F450 aquele vermelho e preto que eu mostrei no último vídeo no início a ideia deste era para substituir o outro porque o outro tinha dado como perdido mas entretanto ele chegou assim fico com mais um frame cá em casa ora agora vou montar isto muito rápido Ora, estando aqui com as borrachas na mão metê-las aqui no sítio fui buscar o guiso do meu gato para passar por ali, com aquela técnica espetacular que eu ensinei há tempos, num vídeo que era uma maneira muito simples de passar por aqui as borrachinhas Ora, este é daqui agora este vai ser ali Apesar que estas borrachas são muito duras provavelmente eu vou fazer aqui um golpe e quatro golpes à volta das borrachas que é para elas ficarem mais moles porque só assim aquelas é depois ficam suaves neste momento elas estão muito duras uma peça montada uma será para aqui e a outra será para baixo e agora qual é a de baixo e qual é a de cima provavelmente a grande é a de cima ora, e agora vemos aqui o ferro velho e vamos montar isto ora, aqueles pecitos, as grandes são para este aqui os quatro grandes enganei-me isto não é daqui mas sim, é destes aqui da frente Agora fiquei curioso com uma coisa. Será que isto é igual? Ora, estes grandes não. dizem ainda são mais largos. Será que os parafusos são os mesmos? Ora, os parafusos são os mesmos. Se eu quiser pôr o frame mais leve, uso estes aqui. Onde eu posso depois jogar... Com isto assim. Faço aqui estas duas ligações e já fico com a mesma altura. Fica aqui uma ideia para quem quiser usar estes de plástico em vez de estar a usar estes de metal. Agora é encaixar isto alguns por aqui. Agora já vi onde é que eles são é só para dar um encosto, eu não vou apertar isto porque dois da manhã tenho que voltar a desmontar que é para depois criar um, um drone com isto vamos imaginar aqui a controladora por exemplo aqui o GPS esta já é a primeira parte montada agora vou começar a montar a parte de baixo Ora, isto não tem frente nem trás é igual para os dois lados esta é aqui por baixo que é para apertarmos a bateria e vou usar os mais pequenitos, que também não há mais nenhum. Este é o segundo componente montado. Agora sim, começar a montar as pernas. Eu não vou usar estes parafusos por agora, vou substituí lo por outros que tenho aí porque se eu estiver a apertar já este parafuso aqui já estou a estragar ali aquela pasta azul que é por causa deles não Ora agora tenho que encontrar aqui um que tenha mais ou menos o mesmo tamanho está aqui um, serve e a partir de agora é sempre a dar calor aqui na menina neste caso no menino, no frame e agora sim, já aqui cabe isto Ora, já está aqui o primeiro braço não posso esquecer que este é a parte de cima do braço, onde vai estar o motor, e este vai ser a parte de baixo do braço. Ora, já está montado a parte de baixo. Agora tenho que montar os braços da parte de cima. Ao mesmo tempo que eu estou a montar isto, eu estou a começar pelo sítio errado. Eu devia primeiro meter aqui os dos braços aqui para a frente, e depois, sim, já podia encaixar aqui o pleito superior. Estou a começar mal. Se não depois temos alguma dificuldade agora a conseguir encaixar o resto. Já está quase montado. O que eu tenho estado a fazer, como eu havia até posto isto primeiro, venho aqui pôr isto por baixo. Aqui as colunas. Por pôr aqui mais outra. Os debaixos já estão. Isto não a que não leu a perto final. Agora é só fazer no de cima. Agora está todo montado. Aqui os pilares não sobrou nenhum o frame eu acho muito frágil sinceramente para quem está a começar este frame não aconselho porque é um frame muito frágil e isto ao cair vai partir o que acho engraçado é que isto temos aqui para apertar a nossa bateria em baixo aqui dentro para pôr a nossa placa distribuidora para os ESC's, e aqui em cima pormos por exemplo a nossa controladora, este frame até parece ser indicado para usarmos uma controladora dos racings e aqui em cima, por exemplo, levar o nosso GPS como tem um formato diferente torna-se muito engraçado dizendo de maneira suave para mim isto é um frame diferente é um frame para quem quer ter algo diferente mas que vou apesar disto ser em X mas a arquitetura do próprio frame é diferente não é comum vermos assim frames grandes com esta arquitetura mesmo assim é engraçado apesar de eu achar isto muito frágil eu tenho a sensação que se eu cair com isto uma vez vai partir logo um braço agora vou experimentar aqui um motor que este por acaso até é de 980 kV ali, 980 KV's. são aqueles que eu vou montar no meu frame do, do fantoche temos de terem atenção aqui os parafusos de baixo Senão eles batem na bobina temos de ter parafusos mais pequenos normalmente estes motores trazem dois tipos de parafusos estes grandes e estes pequenos ora usei os parafusos mais pequenos para conseguir apertar o motor e mesmo assim é um ai ai ai fica lá muito perto mas encaixam Supor que temos aqui os dois motores elas não batem uma na outra esta zona aqui serve de proteção para o motor, Fica a proteger o motor e é bem largo. Está um motor 2212 e tem aqui bastante espaço. Onde depois os esques ficavam aqui dentro, onde depois vinham fazer a ligação aqui dentro a uma placa distribuidora por sua vez passava aqui para a controladora, como por exemplo tenho aqui uma Nase 32 que cabia aqui com os pinos pós lados os pinos tinham que ser postos pós lados para poder caber onde depois podia levar em cima o um GPS por exemplo e ficamos aqui com um drone engraçado pontos negativos eu acho muito frágil o frame as placas deviam ser com mais espessura, estas placas são muito finas, muito frágeis, que elas trocem-se todas. A furação, tive alguma dificuldade com ela, não é que ela não bata certo, mas sim, por haver muita peça a apertar, por exemplo, tinha aqui um pé, o pleito inferior, a parte de baixo do braço, a parte de cima do braço, o pleito superior, tudo apertado com os mesmos parafusos. E aí torna-se mais complicado uma pessoa conseguir apertar tudo de uma vez. Por isso tive alguma dificuldade no aperto. As pernas, é aquilo que eu costumo dizer que, não, pessoalmente, não ligo muito a este tipo de pernas. Havia lá outras medidas, maiores e mais pequenos. Eu escolhi este, de estar intermédio, ser mais pequeno com f450. Este frame, assim completo, pesa 300 gramas certinhas. Deixo-vos aqui com este frame bastante diferente. Não é comum ver estes frames. Ajudem o canal com um gosto. Não gastam nada. Simplesmente só têm que carregar no gosto. E quem não for subscrito, é só subscrever. E até já.